Um, então vamos pra frente Eu sei que você é um MC chapa quente. Você é um girassol e eu vejo na minha frente Então viro rantaro como a sua semente ah, Pode comer minha semente na sessão Que vai brotar muita vida dentro do coração Entendeu qual que é a parada? Eu mostro o lance Eu sou um girassol, então espero que minha luz te alcance Te alcançou, porque eu me sinto iluminado Quando você começou a fazer o improvisado Dá pra ver seu amor pelo hip hop Vou moldurar o girassol e vou rimar igual Van Gogh Então rime igual oh, Van Gogh, mas sem tirar sua vida Espero que você lucre ainda em vida Entendeu qual que é a parada Por isso que eu trouxe meu corte Infelizmente a artista só valorizado após sua morte Após a morte eu tô me matando de rimar E eu tô avançando quando eu venho batalhar É isso mesmo eles já vão me pagar, mas antes disso Vamos nós dois aqui se valorizar Então vamos, porque minha mente não tá gasta O momento que tá aqui, ele não se rasga Mas a nota rasga, a bolinha rasga na sessão Mas ninguém pode tocar no momento e em vão É, por isso mesmo que eu faço o freestyle que é moderno Um momento pequeno vira eterno O dia passa, assim como o dinheiro Mas o que se eterniza é um sentimento verdadeiro Isso é verdade, oh. a batalha que foi que me ensinou isso Que melhor que o dinheiro é você ter sorriso Mas o dinheiro é importante, não quero queimar pão Infelizmente meu sorriso não paga minhas contas ah. Eu tô cansado de perder meu tempo Eu não quero ser um cara comum Eu também quero ficar aqui de exemplo Então espero que você que me se deposite Eu não vou parar Eu falei que as batalhas não é sobre ganhar Por isso que hoje eu vou ganhar ah, Você já ganhou Quando você colocou o seu nome na lista Todo mundo ganha Quando tem coragem e vem na roda e se arrisca ah. Quando deixa o medo lá fora quando faz essa rima na hora Você tá falando que você vai ganhar Eu já tô ganhando isso agora ah, Que bom que você ganhou e você foi campeão Não de uma forma da hora ou social Mas dentro do seu coração Sabe por que que eu faço o parceiro negro Eu vim do gueto, eu entendi a coragem Sabe onde habita minha coragem Dentro do meu medo ah, Eu olhei o meu medo no olho e mandei ele tomar no cu Eu saí da minha casa pra fazer minha rima Isso é um dejavu Eu já vivi isso tantas vezes E eu me sinto tão bobo Porque mesmo tendo Vivo isso mil vezes, parece que é tudo novo Eu vi o meu medo na minha frente e fiz improvisação Ganhei de 2 a 0, eu falei, eu ganhei Você quer pedir uma votação? Essa aqui é a você Cê tá ligado que nessa questão Ele é safado e pediu votação Adivinha? Eu ganhei na mão! Medo. Eu vi ele e eu caí no soco, eu não quero saber Eu caí na rima, eu caí no freestyle Ele levantou a mão pra mim quando eu rimei E eu pude sentir aquela vibe Eu também senti essa vibe, eu sei que eu mandei bem Mas o medo vai embora e depois ele vem Cumprimentei falei até semana que vem Essa aqui é a parada você... Só bicha queca, vou martelando o bote Massacrando e o tempo tá passando Por isso seu é um loki, você não é um croque Tá perdendo tempo, então olha no clock. Porque eu sou hip hop e muito mais. Hip que eu muito mais que toque Tô jogando e matando os lock. Só pra prova que sempre que choque. Meu mano não representa. Poetas não morrem, pois escrevem seus versículos E quando se vão, deixam versos pros seus discípulos Então, entenda o que eu falo, não fui prepotente Poetas mais fodas, lembrando até de Gil Vicente Pra chegar no ponto que eu quero e não me enaltecer Se o seu sangue derramou, é porque é a B é a B Mas a sua poesia fluiu de um jeito pra se enaltecer Então, sendo poeta ou MPB, sempre é RAP. Mas não importa, porque a poesia é melódica Mas quando se escreve da azia, chega a ser contofóbica Mas não falo até cantou fome, cara Falo 300 errado porque a rima é uma bosta Você fala o que viu em mim Falo só o que sei de você Por isso rimando Agora a rima é louca Você tá me zoando porque Eu sou carequinha, o cabelo Encontrei na sua boca, então vem E com ah, ele faz até é minha peruca Mas sabe que rimando de novo, Cadu educa Na verdade, não implante Falo num instante Sua boca é o Bob Que você colocou transplante me desculpa, -se, me desculpa se foi pesado porque que cê tá falando isso E você acabou de me atacar com seus versos improvisados? De cinco anos atrás Se fosse cinco anos atrás tinha te dado um soco Mas hoje pra mim tanto faz oh! tô bem mais maduro. E você é só um moleque prematuro. Falou das minhas entrada isso todo mundo viu. Aqui não tem entrada, aqui não tem saída. Olha pra essa porra, é um terreno maldito. Acontece mesmo de você travar, isso <risos> daí é normal meu xará. Sabe por que eu já vou te engasopar? você falou que seu herói tá um patamar. Hoje em dia eu sou só o vilão que você ama odiar. Herói da cara branca? Não adianta, cê tá ligado que eu sigo na humildade O herói da cara preta nesse lado da sociedade Eu não sou o cara branca porque é que eu vou além Eu faço rima no vagão, por isso sou o Man. Então eu já vou mostrar que agora eu vou além Nas minhas ideias de vagão não se intromete man Aê maluco, você não é forte tu... Cuidado com a decorada entre o vão e o suporte Cê tá ligado, mano? Você falou de Metro Man invade o sistema televisionário, eu sou Metro One Rain Metro One Rain, agora cê fez feio Eu já vou te mostrar porque eu já não tô no receio é, Cuidado com o vão que tem a plataforma Cuidado mesmo porque hoje sua cabeça vai no meio Não, minha cabeça não vai no meio Eu me concentro, minha cabeça eu utilizo Pra fazer granar lá dentro Cê falou do trilho, pra mim você é um estupiço Diariamente eu sobrevivo entre bons e precipícios uh -uh, porque eu te indico Faz dinheiro com a cabeça igual louco Batendo é lá no vidro Tio, pode pá, eu sou feroz Eu não uso a cabeça pro dinheiro, eu faço a voz A gente te esmaga, calculo que nós traga Eu faço meu dinheiro e assim que a gente ranga Eu pego o mano e bato a cabeça no vidro A diferença é que nessas é o um vidro que sangra Nessas é o vidro que sangra, pode crer Sabe por que agora que eu não vou desenvolver? Porque eu tava fogo no estopim Eu criei o meu próprio caco de vidro pros outros não pisar em mim Da hora, malandro, quem tá pisando em você Nessa daí, parceiro, você vem me aborrecer Cê tá ligado, mano? Eu sigo no proceder As suas lágrimas no solo fértil faz você crescer uh! Sendo, tempo tem mudado Por isso que eu tô no palpite huh, Eu não sei se vai ter o um beat que ele falou Mas tem afros rimando no beat Aproximando no beat, rimando na city Eu que é louco, também tenho tempo Do sorteio que eu ainda tô Mas eu valorizo meu tesouro Eu tô valorizando todo momento Seja o passado, seja o presente Cê tá ligado, verso curto Eu esqueci o meu passado, eu foquei no meu presente Pra se tá no futuro Muito louco, irmão Gostei do seu freestyle Achei bonito o que você falou na sua poesia Eu queria esquecer o meu passado Mas se eu esqueço o meu passado O meu futuro não existiria Você tá entendendo? Eu sou resultado de dores E de ficar calado o tempo que eu fiquei no quarto frustrado É o que faz deles gritar e eu me sentir aclamado Mas quem disse meu mano que eu falei pra esquecer Falei pra você parar de pensar, esse é o papo Pensar no passado traz o seu sentimento Focar no presente e traz resultado oh! que é o jogo Tá ligado mano que a rima é agora. Segundos viram minutos, minutos que viram dias E dias viram histórias e tudo isso é o agora. Se eu não pensar no agora e não pensar no meu passado, eu vou pensar que eu sempre fui um campeão. E vou esquecer de ficar no meu quarto frustrado, pois isso me ensinou a ser um campeão. Tá me entendendo? Eu faço a improvisação, tava tudo embaçado. Você quer resultado, Barreto sempre rima pra trazer resolução. Ah! Pra trazer resolução, só que cê tá ligado, meu mano, esse é rapaz. Ó, oh, eu tô falando no olha pra trás, até porque não é o caminho que cê vai, não é só resolução, é sentimento também, cê tá ligado eu vou dizer, é, que a mente guarda, tá ligado na barata, as marcas guarda o que a mente tenta esquecer. A mente tenta esquecer o meu coração guardou, por isso que eu trouxe a obra-prima, o que eu pensei que eu esqueceria, é o que fez eu virar o barreto, peguei as dores e transformei nas minhas rimas, cê tá me entendendo? Essa aqui é a parada, eu não olhava pra trás, mas no enxergador hoje eu olho pro lado pra frente e eu vejo a plateia, o beat e o apresentador, tá ligado, essa é diferença, cê olha pro passado e pro presente, eu já retifico a diferença é que eu olho pro passado, diferente de você, eu não me identifico, essa aqui é a diferença, eu tô focando no presente, tá ligado mano, esse é o momento, e se o passado vir eu vou derrotar, até porque eu evoluí, esse é o momento do tempo. Vou pular do meu ninho, e entender que minha função não é rimar, é abrir minhas asas, abre suas asas, e evolui. Dá pra frente, nunca regredi não sei o seu motivo, mas esse que é o momento, talvez seja o mesmo que é movimentar tá o um movimento, mas o movimento se movimenta sem mim, eu pensei que eu era o começo, pensei que eu era o fim sabe por que, que eu não sou um trego? pensei que eu era justo, até perceber que eu tava me afogando no ego, se afogando no ego, aqui eu tô falando você tá se afogando, enquanto eu tô nadando, eu surfei nesse mar de emoções, pra eu não me afogar nesses mares de depressões, eu falei ego, não falei água, por isso eu comando não tem como me afogar sobre as coisas que ando Você tá me entendendo? Isso é poesia Eu tô preenchendo toda a sua mente vazia A diferença que o verso Você vai perder não vai afogar, vou mudar pra você Você tá ligado que eu não sou o Zé Claro que se afogou, você é credo, Vacilo com a sua fé Não vacilei oh. com a minha fé, eu sou MC Se eu afundei, nesse momento eu aprendi Sabe por que eu trouxe a vida? Você é povo do Egito, viu Jesus viver Mesmo assim desacredita oh. não, não, eu não desacredito Foi do meu Deus eu acredito A diferença, meu mano, agora eu vou falando você não é um judeu com você Que vai mudar a minha fé oh.